Salve, salve vão mundos, aqui é o Narrador Gostosão, trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é 5 motivos para ter uma CB Twister 2020. Espero que vocês gostem do vídeo. Já sabem no comecinho, solta o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E o mais importante de tudo, compartilha esse vídeo para todo mundo. Dito isso, vamos para o que interessa. Primeiro motivo, um motozão potente. Um monocilíndrico de 4 tempos arrefecido A, a com 249,5 cc, rende até 22,6 cavalos de potência máxima a 7.500 rpm e tem um torque máximo de 2,28 kg aos 6.000 giros. Com isso, se você comparar né, esses números com o da Fazer 250, que é a principal concorrente, a CB Twister leva vantagem. E o motor ainda se destaca pela economia de combustível e conta né, com um desempenho progressivo e vigoroso em todas as faixas de rotação. Tá bom ou quer mais? Então eu vou te dar mais motivos. Vamos para o próximo Brawl! Segundo motivo, seus mãos de ouro. Ainda nesse pequeno comparativo com a fez 250, a CB Twister tem a tão querida sexta marcha. A marcha extra faz a CB Twister ser mais eficiente ao mesmo tempo que mantém o baixo consumo. Além disso, proporciona né, um melhor desempenho em retomadas e deixa a condução da moto mais suave. Vamos para o terceiro motivo. Terceiro motivo é o visual da motoca e nesse quesito a CB Twister vai muito bem, obrigado. O visual é moderno e parece né, com as naked de maior cilindrada da dona Honda. Um exemplo de como isso fica explícito são os grafismos e a carenagem lateral que deixam a CB Twister mais robusta e bonita. Vou dar o papo? Só faltou a iluminação full LED para ficar maneiro. É dona Honda, me ajuda a te ajudar. Vamos para o próximo motivo. Quarto motivo, escolhendo a CB Twister você terá equilíbrio e muito mais segurança nas frenagens Isso porque a motoca é vendida em duas opções A primeira com freio CBS que distribui né, a força da frenagem entre a roda traseira e a dianteira E tem a opção com freio ABS que evita o bloqueio das rodas Aumentando muito mais a segurança em um chão escorregadio Vou falar para vocês, eu recomendo a versão com freio ABS. É um pouco mais cara, mas vale a pena. E lembre-se, quanto mais segurança, melhor. Obrigado de nada. E para finalizar o vídeo, temos o quinto motivo. Se você quer uma moto gostosa de pilotar, confortável, com tecnologia e uma pequena dose esportiva, Pode escolher a CB Twister. Eu esqueci de falar para vocês, seus mundial. A CB Twister tem um grande ponto positivo, que é a leveza aliado né, ao fato de ser muito ágil nas manobras. E atualmente, a versão mais barata custa em torno né, de R$14.636. E a versão mais cara custa R$15.945. Aí vai do seu bolso e condição. Independentemente da sua escolha, acredite, você vai ser muito feliz, pois a CB Twister é uma ótima opção opção. Seus mão de ouro, muito obrigado por assistir o vídeo, até aqui é claro, já deixa o likeão e se inscreve no canal se não for inscrito por esse vídeo é isso, o Pai Gostosão vai ficando por aqui, se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder fui, Brawl, obrigado de nada é nós tamo junto, até o próximo vídeo One, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine. esse é o corte da Twister fui